Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra, Underboard Techniques. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de Free Lessons. A tonalidade desse backing track é Si menor, beleza? E aqui vou lhe ensinar tríades e tétrades de Si menor para você construir ideias melódicas. Então a aula é bem facinho, não tem muita velocidade, beleza? Então, a tríade de Si menor consiste as seguintes notas, nota Si, Ré e Fá sustenido, beleza? Agora se você inserir uma sétima menor, no caso a nota Lá vira assim a tetra de Depois que você tem essas notas, certo? Essas quatro notas, é interessante você mapear no braço do instrumento. aqui eu peguei ó, nota Si, Ré, sustenido Lá Aqui ó, Si, Ré, sustenido Lá Tem aqui ó, Si, Ré, Faustenido, Lá Se você fez essa ideia logo aqui na parte superior do braço Você tem a oitava Então, aqui, vamos construir a primeira ideia. Próxima oitava. E chegamos até a penta. Parei aqui, nessa região da penta. Observe aqui, ó. Eu tenho a terça aqui, ó. Tônica. Terça. Quinta, sétima. Pensando aqui, ó. Então é interessante que você tenha a tetra de e visualize a pentatônica. Ó, visualizando. E assim você vai achando outras pentatônicas já próximas e inserindo essa ideia. Veja aqui uma pentatônica: 14, 17, 14, 17, 14, 16, 14, 16, 15, 17 e 14, 17. As tríades. foi nada rápido, mas você fez um mapeamento no braço, beleza? Então é isso aí, curtiu essa dica? Eu vou deixar aqui o backing track na descrição do vídeo para você fazer o download e praticar essas ideias, beleza meus queridos? É isso aí, Gustavo Guerran, Underworld Techniques.